o URGS Criança, né, que vai ocorrer na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, das 9 às 15 horas, né, um evento que serve para reunir as crianças de até 12 anos, filhos de integrantes da comunidade universitária, e que vai ocorrer mais uma vez, pela quinta vez, né, com várias atividades durante esse dia. Para conversar conosco sobre o URGS Criança, a gente trouxe aqui a colega de pró-reitoria de extensão, a Carla Belo, do Departamento de Difusão Cultural da URGS, que trabalha na coordenação da organização deste evento da próxima quinta-feira. Carla, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos primeiro trazer um histórico, Carla, a respeito do URGS Criança, como é que ele surgiu, como é que foi essa ideia, estamos na quinta edição já, né? Já na quinta edição, foi uma conversa entre a professora Sandra e a Cláudia, nossa diretora, para voltar uh, a comunidade todos os filhos dos, dos servidores da universidade para dentro da universidade, porque eles sabem onde os pais trabalham, mas não conhecem o lugar né, onde o pai trabalha. Então, a gente queria voltar isso, porque na época que eu entrei na universidade, lá em 83, nós, a URGS oferecia isso né, para os filhos do, dos servidores, todos eles. Então, a gente tinha a festa do, do Papai Noel de Natal, nós tínhamos o Dia da Criança também. Então, a gente resolveu trazer fazer esse resgate da comunidade universitária. Então, foi essa a ideia. Vamos fazer, então, esse evento para os uh, filhos da dos funcionários da universidade. E de, desde a primeira edição, como é que tem sido o criança? Como é que Criança? Qual é a evolução que vocês têm notado da primeira para a quarta e agora a expectativa é, daqui? É uma acolhida muito grande de todos, né? Todos sempre querem saber do... do assim, todo mundo adora. Na nossa A primeira vez que a gente fez, a gente fez no pátio da entre a faculdade de educação e o museu. Então, nós não esperávamos muita gente, porque o tempo também estava fech... tava ruim, né? Meio nublado... Mas nós nos surpreendemos que teve muita gente, muitos filhos de professor, os terceirizados também são convidados para participar com a gente, levar dos filhos. Então, tinha muita gente. E essa questão do URGS criança, ele é diferente. Não existe professor, técnico-administrativo e terceirizado. São todos eles o mesmo para nós e para eles também é uma integração muito grande entre eles, as crianças, né? Então, dali, todo mundo, nós tivemos, assim, na segunda edição, que a gente fez dentro do espaço do Salão de Festas, nós tínhamos mais de 500 crianças. E na ESEF foi, assim, maravilhoso. Então, todo mundo quer, todo mundo adora, todo mundo participa e fica feliz. E na edição passada e essa, a gente a gente convida todos para fazer um piquenique, né? Então, fica todo mundo no, no, sentado no, na grama da ISF, todo mundo junto, fazer um piquenique coletivo. Todo mundo adora. Entre outros eventos que a universidade promove, e esse é muito parecido com portas abertas, no uhum. sentido de ser um dia não útil, digamos sim. assim, e no, num período ali que começa de manhã vai até de tarde. Uhum. seriam os dois eventos mais alto astral da universidade, né? Eu tá? acho que sim. Eu acho que sim, porque ali é todo mundo livre, né, para fazer o na realidade, o que quiser, assim, brincar, pular, fazer ginástica, dançar, é uma coisa muito boa. E também ver os brinquedos antigos, né? Que é aquele Cinco Maria, é todos aquelas brinquedos antigos também. Não só celular, videogame, não, tem outras coisas. É muito importante a gente ir na... A, a... Faculdade de Educação promoveu o Dia do Brincar agora em junho e uhum. é especialmente importante esse tipo de evento onde a criança também larga um pouco o eletrônico e pode, né, confraternizar e tudo Exatamente. mais. Exatamente, né? é, isso, é isso que Saiu a gente quer. um pouco quer. do ambiente dela. Né? É, é, jogar bola, conhecer outras coisas, pintar o rosto, brincar, correr bastante, é isso que a gente quer. Como é que foram as últimas edições, elas foram, agora nós vamos ter na, na Ezefide, tivemos uhum. no centro, nos outros, as outras edições elas ocorreram onde? Não, foram só duas no centro e agora as outras no, na Ezefide. E é um local que espe, é um local, especialmente exatamente, agradável, porque, Exatamente, né? porque eles conseguem brincar, tem o pessoal da ginástica, eles adoram aquilo, é, é uma coisa livre para as crianças. E as atividades que vão ser oferecidas esse ano, Carla? Vamos trazer uma, um apanhado da programação. Olha, tem o judô, tem uh, pintando o rosto, tem contos de história, tem ginástica uh, olímpica que eles fazem, uh, balé. E esse ano a gente tem uma... Como é que eu posso dizer... Um musical, né? Que a gente tem o Borgetinho com a fábrica de gaiteiros, fazendo uma apresentação para eles. Então, isso vai ser muito bom e tem essa doação que eles vão fazer de uma gaita para a universidade, né? Vão doar uma gaita. Então, vai ser muito, muito interessante a participação de todos lá. E o piquenique, Galo? Né? Porque isso aí já virou uma tradição durante criança, foi... uhum. né? um momento de integração muito interessante também, É, né? por quê? Porque como a gente não oferece um horário que é das 9 às 15 horas, nós não temos como oferecer alimento. Não tem bares, não tem as restaurantes para eles, uh, eles, do que entrar, sair, embora, voltar para se alimentar. Então, a gente convidou que fazia esse piquenique grande. Cada um leva uma coisa, os amigos se, se confraternizar, né? todo mundo fica ali sentado comendo um lanchezinho, uma criança vai no outro coleguinha, os amigos da creche, o uh, pessoal que trabalha também junto, seus filhos, cada um se divide, uma bolachinha, é uma coisa muito linda. A gente já, já, já viu aí a respeito da recepção da que as crianças têm, que é excelente, uhum. como é que é para os pais? Como é que tem sido, como é que vocês têm observado para os pais das crianças, servidores da universidade, esse momento de integração do URGS Criança? Lindo. Lindo, porque eles também e, e, eles têm mais tempo, eu acho, para ficar também com os filhos. Porque os pais também não ficam naquela função do trabalho, também do celular, porque os pais também, a gente sabe, que ficam toda hora sentado procurando. Não, ali eles se dedicam para os filhos. Eles ficam vendo os filhos fazer um exercício, o filho fazer uma brincadeira, vibram com aquilo que o filho está fazendo. Então, os pais, que eles que vêm retirar os ingressos... Eles adoram. Eles, ah, vai acontecer quando, uh, quando é que eu posso pegar ingresso e vão lá com felicidade, querem pegar para sobrinhos também, querem pegar para amigos, só que na realidade não pode a gente dá para os filhos, né? Mas todo mundo quer para trazer todas uh, as crianças entre, participar. Entre pais e filhos, qual é a estimativa de público que vocês têm tido? Umas 600, 700, 800 pessoas. Porque aí vem assim: vem o pai com seu filho, mas aí vem a esposa, vem o avô, vem o amigo do pai para ver as crianças se divertir e para participarem do piquenique. Nós ah, temos muita gente. É mesmo. um evento bem familiar mesmo. Fora os colegas que também querem participar, os bolsistas que trabalham conosco querem participar do URGS Criança, se dispõem a trabalhar junto. Para retirar os ingressos, Carla, como é que faz? Tem que ter o cartão da universidade, tanto aluno como professor, técnico-administrativo, vai na EZEF, ESEFIT, tem ingressos lá, na creche e aqui na difusão cultural, no, salão, no mezanino do Salão de Atos. Até que dia pode ser retirado? Até quando a gente estiver, até o dia 11 pode ser retirados os ingressos. E o evento URGS Criança também promovido, além da ProRest pela, pela Praia, né? ProRetoria de Associação infantis uhum. e também pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança. Uh, cara, eu queria uh, Nós saber. temos, desculpa, nós temos claro. o apoio também da DURGS. Né? A DURGS ah, nos sim. apoia dando as camisetas para as crianças. Muito bem. E qual é, uh, voltando um pouco para essa questão de, de, de, da atividade lúdica né, das crianças, a importância delas trabalharem com essas atividades lúdicas, como é que vocês avaliam que tem a, a importância disso no momento onde a gente está realmente com questão tecnológica muito forte, e às vezes uh, uh, existe uma falta de integração até do, entre os próprios pais, que talvez não se conheçam, né? porque vem pais de, de todas as categorias da URGS e de todos os campos também, imagino. Exatamente. Né? Como é que vocês avaliam a importância do URGS Criança nesse cenário? Olha, todo ele é importante, para Deus da, daquilo que eu te disse, das crianças saírem um pouco dessa função da, da tecnologia, de celular, videogame, né? estarem junto com pessoas um pouco... Uh, de idade, né? porque vão avós, vão todo mundo, e eles brincarem e, e se conhecerem também. Porque a avô uh, ou o pai, um pouco mais velho que a gente tem, né? que que com 40 e poucos anos uh, teve recém-filhos, alguma coisa assim, eles também mostram, ah, eu brincava com isso, vem cá, é assim que se brinca, e ensina o filho daquela maneira de brincar. Né? Ou, ou de um Cinco Marias, ou de sentar junto para escutar uma história, alguém contando uma história de príncipe, princesas. né Então, isso é uma integração para nós. E todo mundo junto ali é, é assim é emocionante, é muito bonito de ver, a alegria de todos eles. E falando sobre a apresentação do Renato Borghetti, o que, que nós vamos ter? Eles vão, vão apresentar as músicas que ele compõe né, e mostrar as crianças também que estão aprendendo né, uma coisa nova, que é a, a gaita. Muito bem, Carlos Abelo, Departamento de Difusão Cultural da URGS, falando hoje sobre o URGS Criança. Muito obrigado pela participação de Sessão em Foco e sucesso no dia 12. Obrigada, obrigada pelo convite e também fica aqui o meu convite para todos participarem conosco do URGS Criança.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 a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança receberá, no próximo dia 12 de outubro, a quinta edição do Orgas Criança. O evento busca reunir crianças de até 12 anos, filhos de integrantes da comunidade universitária. Além do tradicional piquenique coletivo, o evento contará com jogos, brincadeiras, surpresas e uma apresentação cultural de Renato Borghetti e a Fábrica de Gaiteiros. A programação ocorrerá das 9 da manhã às 3 da tarde.